Boa noite igreja, que a graça e a paz esteja e permaneça em cada coração. Amém? Hoje estamos na incumbência de trazer ao corpo de Cristo, compartilhar com os irmãos uma porção da palavra. Mas quero orar com, com você primeiro. Senhor nosso Deus... E nosso Pai Celestial. Te louvamos pela tua graça, pelo teu amor, por tua imensa e infinita misericórdia, Senhor. Chegamos diante de ti por fé em oração, através do nome e do sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Com a ajuda do teu Santo Espírito, Pai, pois ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nos colocamos diante de Ti e diante da Tua Santa Palavra, Senhor. E oramos a Ti, ó Pai, para que o Senhor fale conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor Deus, revelando-nos, ó Pai, a Ti mesmo a nós, ó Pai, a Tua vontade, Senhor. Para que possamos, dia após dia, Senhor, aplicando em nossas vidas, Pai, desenvolvendo o desígnio e vivendo o o propósito que o senhor tem para conosco. Nós te adoramos e nós te bendizemos, ó Paizinho, por esse dia, por esta oportunidade que o senhor nos dá, ó Pai, de estarmos diante de ti e diante da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos, Pai. Amém. Irmãos, é com muita alegria, muita honra e muita responsabilidade que me coloco diante do Pai, da Sua Palavra, juntamente com a Igreja, a fim de compartilhar uma porção da Palavra de Deus aos nossos corações, de modo que o Espírito Santo de Deus já tenha direcionado, orientado e revelado a Sua vontade. Pois eu creio que quando o Senhor designa os Seus servos, Ele já tem preparado... A porção já direciona, melhor dizendo, a porção específica e exclusiva da Palavra para esse momento. Vamos, queridos, abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16. Evangelho segundo Marcos, Marcos capítulo 16. Leremos do versículo 14 ao versículo 18. Marcos 16, 14 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, olha que interessante, né? a toda criatura, por quê? Porque o ser humano enquanto não recebe Jesus, não aceita Jesus, não ouve a palavra, ainda não é filho, mas sim criatura. Versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão os serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, nós sabemos, nós entendemos e aprendemos cada vez mais aqui na igreja, que a família... É a plataforma da igreja e da nação. Família formada de pai, mãe e filhos, obviamente. E nós temos ouvido e aprendido com alguns com estudos anteriores que nós recebemos, que a palavra de Deus nos trazendo a importância de ir em busca da ovelha perdida, ir em busca da dracma perdida e da necessidade de sermos uma igreja acolhedora e tudo isso é bem verdade é necessário é imprescindível é importantíssimo e hoje irmãos eu tenho no meu coração é, de liberar uma palavra que diz respeito aos pequeninos do reino quando recebi a designação de trazer a porção da Palavra de Deus e me confrontei com este tema, logo o meu coração já sinalizou a importância e busquei no Senhor de trazer, trazer esse tema à igreja, esse assunto tão importante à igreja. Né, os pequeninos no reino por que evangelizar as crianças no evangelho de Mateus no capítulo 18 no versículo 14 Jesus diz o seguinte evangelho de Mateus capítulo 18 versículo 14 assim pois não é da vontade de vosso Pai Celeste, que pereça um só destes pequeninos. Irmãos, sendo assim, o id que Jesus Cristo nos falou, em Marcos 16, Ele também abrange, Ele também deve alcançar as crianças. Se Jesus disse que não é da vontade do Pai, que pereça um só desses pequeninos uma criança pode perecer? uma criança pode vir a perecer mais tarde? sim por quê? porque se o pai está dizendo que não é da vontade dele que uma criança pereça é porque acontece ou pode acontecer de uma criança perecer por quê? pergunto uma criança pode crer no mesmo evangelho? No capítulo 18, no mesmo capítulo, do versículo 1 ao versículo 6, a palavra nos dá o um entendimento. E é um tema que mexe muito com o coração da igreja, porque quando nós ganhamos uma criança, nós ganhamos uma vida inteira, quando nós ganhamos um adulto, ganhamos meia vida mas quando ganhamos uma criança, nós ganhamos uma vida inteira. E a PEC ela fez um, uma pesquisa, e eu achei muito interessante, muito relevante, trazer esse dado, dessa pesquisa a nós, que nos revela a janela 4 por 14 que e nessa pesquisa diz o seguinte, irmãos: 85 85%: 85% das pessoas foram evangelizadas e tiveram a sua conversão quando criança, ou seja, 85% das conversões se dão dos quatro. Aos 14 anos. 1% antes dos 4 anos. 10% dos 14 aos 30 anos. E 4% após aos 30 anos. Haja visto. Por que. Que o nosso adversário. Ele investe pesadíssimo com o propósito de afastar, de impedir que os pequeninos ouçam a boa nova de salvação. Por quê? Porque uma criança, ela pode crer? A palavra nos responde, Mateus 18, 1 ao 6, naquela hora, aproxima... hora aproximando-se Jesus, aproximando-se de Jesus os discípulos, perguntando, desculpe irmãos, naquela hora,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 aquele que se humilhar, e esse humilhar aqui não é de, de uma humilhação, mas é de um coração humilde, a criança tem um coração humilde, um coração ensinável, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino de Deus, e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, olha o versículo 6, Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim. Olha aí, Jesus mesmo nos respondendo. A criança tem sim, pode sim, crer em Jesus, crer na palavra. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Olha que preciosidade, irmãos. A importância que é o evangelismo, o pastoreio de crianças, se nós adultos precisamos, necessitamos e queremos ser pastoreados, quanto mais os pequeninos do reino... É. Logo vemos que sim, a criança ela pode crer. Uma criança pode nascer de novo, não só pode como necessita. A palavra que Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos importa-vos nascer de novo, em João 3,3, também alcança os pequeninos. No Evangelho de Mateus ainda, no capítulo 19, no versículo 13, ao versículo 15, nós recebemos um alerta do Pai. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 13, versículo 15. Estamos falando sobre os pequeninos no reino, as crianças e o reino de Deus. É importante, por que, por que evangelizar a criança? Porque a criança, ela também precisa de salvação, porque todos pecaram, e carecem da glória de Deus, inclusive as crianças, porque a criança ela também pode crer, ela pode alcançar a fé, a criança pode entender o que é fé, pode entender a questão do batismo, e abraçar a sua fé em Cristo Jesus, e assim ser um poderoso, instrumento nas mãos do Pai durante toda a sua vida e no Evangelho de Mateus capítulo 19 versículo 13 ao 15 Jesus nos dá um alerta e aconteceu que versículo 13 trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse mas os discípulos os repreendiam olha a cena os pais possivelmente, estavam levando as crianças até Cristo, para que Jesus impusesse as mãos nelas, orando, abençoando elas, e os discípulos sem entender, sem entendimento, estavam repreendendo, ou seja, tentando impedir, eu acho fantástico esse versículo 14, porque diz o seguinte, Jesus porém disse, ou seja, Jesus parou tudo o que estava fazendo naquele momento... Para interferir naquela ação dos seus discípulos... E Jesus disse... Deixai os pequeninos... Não os embaraceis de vir a mim... porque Porque dos tais é o reino dos céus... Jesus parou tudo o que estava fazendo... Para quê? Para receber os pequeninos para dar preferência aos pequeninos, e no versículo 15, e tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali, eu quero abordar um ponto aqui irmãos, muito relevante, embaraçar, embaraçar significa dificultar, e como isso pode acontecer no âmbito da igreja, o que que muitas vezes pode haver que dificulte, que embarace a criança de conhecer Jesus? E quero dizer aqui irmãos, uma das agressões, uma das agressões mais difíceis, uma das piores agressões que uma criança pode sofrer, é a adultização precoce, ou seja, é a adultização infantil, é a aceleração das fases da vida, sem dar espaço para que a criança viva esse período, a infância é um tempo da vida para ser criança, criança aprende brincando, irmãos, por que que no sistema religioso conservador, quando se chegava, na adolescência, acontecia um êxodo da igreja, quando a criança passava por essa fase, ela saía da igreja, ela corria da igreja, porque ela não pôde amar a igreja quando ela era criança, por quê? Porque ela era obrigada a ter um comportamento de adulto, num espaço de adulto, numa, com mobílias de adulto, e ali a criança ela cria uma revolta dentro de si. E no primeiro momento que ela sente que ela tem a liberdade de escolha, ela escolhe não vir mais, a, mais à igreja. Por quê? Porque ela não teve a oportunidade. Não foi ensinada, não teve o seu espaço para ali amar a igreja e conhecer o seu Jesus. É lamentável. É lamentável. Nós vemos hoje o sistema prisional brasileiro a maioria esmagadora. Filhos desviados de crentes, muitas vezes até de pastores por conta disso. Por quê? Porque teve uma infância bitolada. Não pôde ser criança nesse período. E é por isso que quando chegou no tempo da adolescência, se afastou da igreja, se afastou dos caminhos do pai, mas não é isso que o pai quer, não é essa a vontade do pai, e de quem é o dever, qual é o nosso papel, entendendo que a infância é um tempo da vida especial para ser criança, e a criança aprende brincando, o que nós enquanto igreja, Precisamos fazer a nossa responsabilidade com respeito aos pequeninos do reino. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 12, versículo 12 e o versículo 18. Primeira Coríntios... Estamos falando sobre as crianças e o reino, os pequeninos no reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12, versículo 18, diz assim, Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, o corpo de Cristo, a igreja, que somos nós, no versículo 18 diz o seguinte, mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprove, eu e você, nós somos membros do corpo de Cristo, e Deus nos colocou como membro no corpo de Cristo, mas nos deu também uma atribuição, porque todos os membros do corpo, eles estão a serviço do corpo, para o crescimento do corpo, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, Efésios 4, do 1 ao 7, estamos falando sobre, de quem é o dever, de cuidar dos pequeninos do corpo, uma vez que eles também são membros do corpo,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 as crianças, para, por quê porque eles, eles não serão, eles já são a igreja do futuro é nas mãos deles, que o Senhor, segundo a sua vontade está colocando, estará colocando a sua igreja é por isso que Jesus nos disse no início ide portanto e fazei discípulos versículo 2, versículo 3, esforçando-vos, se fosse fácil irmãos, não necessitaria de esforço, é preciso esforço para buscar compreender, aprender, desenvolver formas, metodologia de ensinar a criança no nível do entendimento dela, segundo a faixa etária, para que a palavra como uma boa semente, uma semente poderosa, ela chegue ao coração da criança, mas da forma que a criança entenda, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, há somente um só corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, A um só Senhor, uma só fé, um só batismo um só Deus e Pai de todos, inclusive dos pequeninos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, versículo 7 irmãos, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, graça nós aprendemos aqui, não é se apenas favor e merecido, mas é o poder de capacitação, a graça para cumprir o chamado, para desenvolver esse chamado, para desempenhar esse chamado, no tocante ao trabalho com as crianças, no mesmo capítulo do mesmo livro, versículo 15, e o versículo 16 diz o seguinte, mas, Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, olha aí, irmãos, a nossa parte, auxiliar, esforçando-nos esforçando para auxiliar, esse auxílio para quê? pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação, eu me ajusto ao corpo de Cristo, naquilo que sou chamado para cooperar, irmãos, eu creio, que cada membro, no corpo de Cristo, foi dotado pelo Senhor, com dom, com um ministério, com uma vocação, com uma habilidade para servir no corpo de Cristo. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É, é maravilhoso como a gente se sente quando nós servimos, quando nós liberamos a palavra no corpo de Cristo. Especificamente com respeito aos pequeninos. A alegria, o regozijo... De estar fazendo parte, de estar sendo um instrumento de Deus na formação, consolidação, construção daqueles que vão levar adiante a obra de Cristo. De quem é o dever, de quem é a responsabilidade com respeito aos membros do corpo? É dos são os próprios membros do corpo. É nossa responsabilidade cuidar, evangelizar, pastorear os pequeninos do reino. Por quê? Porque não é da vontade do nosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Provérbios 22, 6 diz, um texto conhecidíssimo. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Olha a importância, olha o poder do ensino, irmãos. Eu sou fruto disso. Eu lembro-me que na minha tenra infância, os quatro, cinco anos de idade Recebi a palavra do Senhor. E aos 21 anos de idade, vivendo uma crise existencial, buscando aquilo que todo ser humano busca, preencher um vazio existencial que só Deus preenche. Naquele dia, ao convite de alguém, eu coloquei os pés naquela igreja, e quando ali eu entrei, estavam cantando um louvor, aquele louvor tocou o meu coração. E quando aquela música entrou nos meus ouvidos, vieram à minha mente, veio à minha memória, todos os ensinamentos que eu recebi na escola bíblica dominical, com a professora Angelita. As músicas, as orações e foi um despertamento espiritual na minha vida, e naquele momento eu caí em si e disse comigo mesmo, é isso que eu preciso, é de Deus que eu preciso, e aí iniciamos uma caminhada, e onde estamos caminhando com o Senhor até hoje, ensina a criança no caminho que deve andar, eu tenho certeza absoluta, essa professora Angelita ela já está com o Senhor, eu me lembro que ela tinha ela tinha um problema de coração as extremidades dos dedos dela eram um roxo os lábios também mas muito dedicadíssima é tão vívida a, a imagem que eu tenho da professora Angelita até hoje no meu coração das músicas que ela nos ensinou dos textos bíblicos nos ensinando a orar contando histórias da bíblia cantada para nós isso é poderosíssimo, meus irmãos. É o nosso dever cuidar dos pequeninos. Nós precisamos sim, nós precisamos nos preocupar, ir atrás da dracma perdida. Nós precisamos sim, atrás da ovelha perdida. Nós precisamos sim, ser uma igreja acolhedora. Mas precisamos também cuidar dos nossos pequeninos. E por que, que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a demanda é grande. Jesus mesmo disse, rogai ao Senhor da Seara, que envie ceifeiros para a Seara. E quando o membro não se desperta para encontrar, sim, é só, só basta encontrar o seu chamado, a sua função, alguns membros da igreja eles acabam se sobrecarregando, ao passo que o melhor é desfazer o trabalho de um, do que um fazer o trabalho de dez mas o Senhor tem nos chamado para um despertamento estamos vivendo um tempo de avivamento e avivamento na igreja de uma forma geral e principalmente o avivamento no servir no ser um membro ativo no corpo de Cristo quando nós ganhamos um adulto nós ganhamos meia vida quando nós ganhamos uma criança nós ganhamos uma vida inteira e para concluir, irmãos, vamos para Romanos, capítulo 10, versículo 8. Romanos, capítulo 10, versículo 8. Estamos falando sobre as crianças do reino, os pequeninos do reino. Por que é importante evangelizar? Por que é importante ou qual é a importância de evangelizar? E de pastorear os pequeninos, porque não é da vontade do Pai Celeste que nenhum desses pequeninos pereça. E a palavra diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E muitas crianças, irmãos, o único expediente onde eles encontram-se com a palavra do Senhor é na igreja. A maioria esmagadora dos pais não tem a cultura de ensinar a palavra aos seus filhos em casa. Mas o Senhor instituiu, constituiu, estabeleceu a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor para nós, membros no corpo de Cristo. porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, olha o versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, por quê com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a escritura diz, todo aquele, inclusive a criança, que nele crê, não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, entre adulto e criança, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos,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 e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Olha que maravilha, irmãos. Olha que palavra estimuladora, potencializadora, para que nós nos, dispos, nos disponhamos, para que a gente tenha disposição, e se coloque na trincheira, se disponha, para estar, edificando no corpo de Cristo, também, servindo, aos pequeninos, meu irmão e minha irmã, eu oro para que essa palavra, encontre guarida no teu coração, e que essa semente, ela germine, e dê frutos, e esses frutos são atitudes, ações, a Seara é grande, e são poucos os ceifeiros, e se essa palavra tocou o teu coração, o Senhor está chamando você, para junto com esse exército, evangelizar, e ensinar os pequeninos do reino, amém? Que Deus continue abençoando a ti e a tua casa, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz, que o Senhor faça germinar a tua semente e multiplique a tua sementeira, que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre ti amém, Deus abençoe